Capricórnio, uma vontade aqui de ficar mais na sua, mais em off por conta de uma decepção que está acontecendo diante de você, te deixando muito triste e por isso essa vontade ou até essa ação. De. Ah, vou deixar tudo para lá. Porque eu quero me fechar agora. E é o um momento onde você vai estar mais frio. Escondendo sentimentos. Porque está pensando muito nessa situação de modo duvidoso. E é como se nada estivesse se apresentando para você com certezas. Porque está tudo flutuante e escuro como a lua. Você pode estar sentindo que tem pessoas usando máscaras, ocultando coisas de você. E isso tem te deixado muito para baixo. Mas, ao longo dos dias, você vai percebendo que nem tudo está perdido, que tem solução a caminho, porque ainda existem sentimentos e tem verdades para serem esclarecidas nessa situação. Tá bom? Gratidão.